E a malta do vamos já para mais um top 5. E hoje um top 5 aqui no meu bunker, num sítio diferente do que é hábito. Normalmente é no carro. Porquê? O tópico que venceu este, este top 5, eu preciso daqui do meu, do meu PC. O tema que venceu foi o do Marco Quintas. E ele pergunta-me top 5 canais estrangeiros de carros modificados que eu assisto com frequência. Então vamos lá aqui virar para o meu PC para vocês verem os canais que eu assisto com frequência. Para começar, já falei diversas vezes deste canal. David Patterson, que é o Dead Dude in Blue, conta com 1.3 milhões de subscritores, tem vídeos divinais, supras, evos, evos, ondas turbo, uh, pá. tem vídeos com mais de 1 um milhão de visualizações, eu posso ordenar aqui por os mais populares, vocês verem 4 milhões 3 milhões 2 milhões e por aí segue qualidade máxima este canal aliás este canal muitos de vocês uh, devem saber foi o canal que eu mais me motivei para começar o meu próprio canal YouTube segundo canal que eu também assisto é o DMO DJ vocês de certeza que já viram também um ou outro vídeo deste homem este homem tem vídeos também com bastantes visualizações por aqui para os mais populares, 2 milhões, 1 milhão e 600, 1 milhão e 600, 1 milhão, 1 milhão e também é de carros modificados, golf com 700 cavalos, uh, pá, muita coisa boa, muita coisa boa. Uh, se vocês aqui os mais, os mais, ordenar aqui por os mais recentes, só qualidade, Lamborghinis, Skyline, Lamborghinis, Honda Turbo, só qualidade, este canal também é só de canhões, terceiro, officially Gazed, também é um dos canais que eu assisto, pá, eu, pá, que lá fora, isto é o pontapé, onda com 600 cv, 900 kg, uh, mais uma onda supercharger, skylines, R8, R8, atenção, com mil cavalos, mil cv, 1000 cv é assim também é é um dos canais que eu assisto também com muita qualidade aqui um Silvia 550 cavalos um Passat 740 cavalos bem uh, nestes estes canais lá fora <risos> Cavalos e Jarda não falta de certeza mais um canal aqui de Inglaterra Monkey London também é um canal que eu assisto bastante Tem, Muitos vídeos com ondas, ele, ainda agora ele está aqui a fazer uma, um género de, um, de uma série com um CRX. Renault 5 Turbo, uh, Jarda como a malta gosta. Mais um Silvia. Temos aqui também muita qualidade bacana. sejam me ordenar aqui pelos, pelos vídeos com mais visualizações. 4 milhões, 1 milhão, 1 milhão, 770 mil e por aí vai. São canais já muito assistidos, apesar dos subscritores... Se a gente for aqui ver, este tem 275 mil, este tem 328 mil e o Demo DJ tem 385 mil. Não são assim, digamos, canais gigantescos. Por exemplo, o Dead Dude in Blue já conta aqui com 1 milhão e 13 mil subscritores. Já é um canal granjola para carros, já é muito granjola. E como são 5 canais, vamos então aqui ao último. Este é um canal... Relativamente pequeno, 160 mil subscritores, não tem assim muitos mais até que o meu, que o meu próprio canal, mas também pá, é, um, é um canal que eu assisto, também tem projetos muito bacanas, uh, também carros modificados, ele agora também tem um 106 GTI, que se vocês forem ver aqui, ele tem um tema com um 106 GTI que ele próprio está a fazer, uh, modificar, comprou para o canal, e se é que ordenar para os mais populares, Pá, também tem aqui vídeos com 1 um milhão e tal, visualizações, 1 um milhão e 200, 1 milhão e 400, 621 mil, pá, já é, já é, qualquer coisa. Apesar de ter apenas 160, 160 mil subscritores, ter vídeos com 1 um milhão e 1 um milhão e 400, 1 um milhão e 200 mil é muito, muito, muito bom. E malta, foi este os meus, eu assisto muitos mais, o... aqui o tema foi... Cinco canais de carros modificados. Eu assisto mais a alguns contos. O Geileno, etc. Mas pronto, este foi o tópico. Uh, o top 5 vencedor. Deste, desta, deste, de, desta série. Já sabem. O tópico com mais likes e com mais respostas a esse comentário. No, neste, neste vídeo vai ser o tema que eu abordo no próximo. Espero que tenham curtido assim, este vídeo assim desafogado. Aqui dentro do meu bunker. Vocês têm aqui outra visão. Que é a visão como eu gravo aqui. As luzes os meus, meus PCs uh, e foi uma maneira simples de eu vos mostrar os canais que assisto sem levar strikes e sem fazer aqueles recortes e pôr no meu próprio vídeo porque aí o YouTube anda a cortar e não anda a cortar nem a é brincadeira. Vai malta comentem, já sabem, o, o tema com, com mais likes e com mais respostas vai ser o top 5 que eu vou abordar no próximo vídeo. Lembrando top 5 é outro tópico isto é o top 5 top 5 Bem malta, fiquem bem, um grande abraço e subscrevam estes canais que são muito bons, bom conteúdo e vocês vão gostar. É bom. GA!